10 expressões com S em inglês para você começar a usar agora! What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, um mensageiro da brilhagem. Mais uma dica para vocês, hoje nós vamos aqui ver 10 expressões com a letra S, beleza? Letra S, em inglês é S. E eu estou aqui com este livro, a Macaulay, você consegue pronunciar o nome desse aqui, ó? a Macaulay, um livro muito legal que eu recomendo todo mundo dar uma lida aí, e eu retirei algumas expressões deste livro, então, Aldari, Aldari Bresolim, Alzira Leite, Rosalind Mabó, o que é um difícil, Mobide. São os autores deste livro. é okay? propaganda está feito, o link está aqui na descrição. Muito bem. Primeira expressão que eu separei aqui é stuck up, que significa meio, uh, meio arrogante, meio não, né? Arrogante, metido. Então vou dar um exemplo aqui. Don't act so stuck up in front of my parents. Don't act so stuck up in front of my parents. Ou seja, não haja é, de uma forma arrogante, não seja metido na frente dos meus pais. Vamos para a expressão número 2. number 2. Me perdi. Aqui, ó. Achei. Stuff that. Stuff that. significa que se dane, que se lasque, que se exploda. Então eu separei um exemplo que está aqui no meu celular. Don't say that. She's going to hear you. E aí, a né, não diga isso, ela vai te ouvir. E aí, a pessoa do outro lado fala assim: <risos> <risos> Stuff that! Stuff that! Não ligo, não me importa, não quero, não, não, não. É... que se dane. Expression number three: Sunday driver. Sunday Driver, que é o pé da letra, significa o motorista de domingo. E quando nós estamos dirigindo no domingo, você sabe que tem muita gente no trânsito, né? Que vai devagar, de boa, com a mãozinha na porta, né? Sem prestar atenção no trânsito. Então, tá mais suscetível a cometer barbeiragens, não é verdade? Então, Sunday Driver, é o barbeiro do trânsito. Um exemplo aqui. Ana Maria Braga is a Sunday Driver. Ana Maria Braga is a Sunday driver. A Ana Maria Braga é uma barbeira. Protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! E não vem aqui falar que é porque é mulher, que não sei o que. É porque eu lembrei desse vídeo, né? Desse trechinho e resolvi colocar ela como exemplo, beleza? As mulheres dirigem muito melhor do que os homens. E eu já bati o carro várias vezes e aí nunca bateu o carro, pra você ter uma ideia. Então essa é a maior prova de que as mulheres dirigem melhor que os homens. Number four, Stag Party. Party também conhecida como Bachelor Party, ou seja, a despedida de solteiro. Que aliás, Flash, sabia? Eu não tive despedida de solteiro quando eu casei. É verdade. A Lilian foi pro show dos Backstreet Boys com as amigas dela, na despedida de solteiro, na stag party dela. E eu fiquei em casa dormindo e jogando videogame também. Então... Nada a ver, né? A melhor despedida que poderia ter pra mim tá suave. <risos> Garoto. Então, um exemplo aqui. We're going to make a stag party for Brian on Saturday. We're going to make a stag party for Brian on Saturday. Então, Brian, você vai ter uma despedida de solteiro no sábado, beleza? E não tem conversa, Brian. Tem conversa. Ah, mas vai casar? Não tem conversa. Eu vou fazer assim mesmo. Mas antes de eu ir pra próxima, você já se inscreveu neste canal? Já ativou o belzinho? Hã? Ativou? Já deixou o seu like pra ficar feliz? Beleza. Então agora podemos continuar. Number five. Skip it. Skip it. E no bom português, claro, na tradução, significa deixa pra lá. Deixa pra lá. For example, you shouldn't care about his opinion. Skip it. You shouldn't care about his opinion. Skip it. Qual que é a tradução disso? Skip it. <risos> Number six, slow down. Slow down. Quer? Okay, vai com calma, pega leve. Calma aí, né? Fica aqui, Don't speak so fast, slow down. Don't speak so fast, slow down. Você pode falar isso para um, uma conversa em inglês. Você tá falando com um gringo ali, o cara moitando em inglês. Don't speak so fast, slow down. Or take it easy, né? Vai com calma, pode usar take it easy também. Essa aqui, learners, essa aqui é muito boa, hein? Você já com certeza ouviu shut up, na é verdade? Shut up. Que você pode estar pensando aí que é cala a boca, né? Cálice, né? Igual o Kiko fala lá. Mas não é somente isso. Vamos supor que você está numa situação. Ó, vou explicar melhor com um exemplo. Flash is the best editor on YouTube. Então, o Flash é o melhor editor do YouTube. Certo, Flash? Chará... <risos> Ou seja, para com modéstia, homem, para com modéstia. <risos> Eu disse que ele é o melhor editor do YouTube, e de verdade é. Aí ele falou, nah, shut up, de... não, não, não, não é assim. Pode ser traduzido como, que isso, não, não, ah, <risos> sabe o gente fala? Ah. então você pode falar, shut up. ou então, quando você recebe uma, uma grande notícia e você fala o que, não brinca, sério, você pode responder também com o mesmo shut up. The Junior is the winner. O Junior é o vencedor. Tá aqui ó, vocês me deram, learners. E aí a pessoa que escutou vai, o que o Junior ganhou? Shut up! Sério não brinca? Então você pode usar nesse sentido também, beleza? É nosso. Number eight, sold out. Sold out. Essa expressão é muito comum você ver em filmes, né? Vou colocar quando, quando você vê em filmes. <risos> que significa esgotado? Acabou. Você vai comprar ingressos, não tem mais, sold out. Você vai comprar uma loja na roupa, você vai comprar uma loja, uma loja. Você vai comprar uma roupa numa loja, acabou a roupa. Então sold out, vendeu tudo, esgotou. Example. The tickets for Junior Silveira's Masterclass are sold out. Então os ingressos para a Masterclass do Junior Silveira acabaram, sold out. Inclusive foi o que aconteceu hein, na minha primeira Masterclass se você não foi, fica ligado que logo, logo estaremos com mais uma masterclass, hein? Quem sabe não possa ser aí na sua cidade, hein? Quem sabe, quem sabe? Number nine. Não é bem uma expressão, expressão, mas é um vocabulário que também serve como tal. Que é speed bump. Speed bump. Que nada mais é do que a nossa famosa lombada. Já arranhou vários carros né, da minha família e meu, inclusive. Quebrou meu protetor de cárter e tudo mais. So, look. There's a speed bump ahead. Look, there's a speed bump ahead. Olha lá, tem uma lombada logo ali na frente, tem uma lombada ali, OK? Speed bump. Mas é um Sunday Driver, né? <risos> <risos> Number 10, sweaty feet. Sweaty feet, que nada mais é do que o chulé. E eu não tenho chulé, Flash. Uhum. Não tenho. Olha só, pode cheirar aqui, ó. Tem. <risos> Não faz isso com esse vídeo. E ainda saiu sujo aqui, né? É porque eu ando descalço em casa, né? I walk barefoot at home. Barefoot é descalço, ó, oh, barefoot. Então, por exemplo, what causes sweaty feet? O que que causa o chulé? Eu acho que eu respondi, né? Andar descalço em casa, né? Então, acho flash já tá no chão ali. Nem, nem vai terminar esse vídeo comigo. Então, anota aí sweaty feet, que é o chulé. Agora, está na hora dela? It's... Homework time. Você consegue colocar aqui embaixo nos comentários duas frases usando essas expressões? Consegue? Você consegue? Então eu te desafio agora. Vamos lá, todo mundo no comentário aqui que eu vou responder, vou corrigir, vou ajudar vocês aí. Dar coraçãozinho, brilhagem. Total, me siga lá em todas as redes sociais, eu estou dando mais dicas de inglês, acrescentando mais conhecimento aí na sua vida, estamos inglesando o Brasil, learners. Todas essas expressões eu tirei do livro Watchamacallit, né, que você pode encontrar esse livro, inclu inclusive, no link que eu estou colocando aqui na descrição, tá? Então é um livro muito legal, muito útil, que você vai aprender bastante, eu recomendo, ok? So that's it for today, thank you so much for watching, e lembrem-se todos vocês, see you around, bye! E seu comentário vai aparecer, não vai? Fica de olho aí. Yo,